Salve, salve galerinha Começando mais um Unbox daqueles que eu adoro Isso aqui eu vou mostrar Pra vocês na verdade Algo que eu já mostrei Por alto a respeito É o Tólifo Da Worldview Certo? Aqui dentro nós temos primeiro Essa caixinha De ferramentas e acessórios E aqui nós temos O Tólifo. vamos falar dessa caixinha aqui bom essa caixinha vem com alguns acessórios para facilitar nossa vida em relação ao uso do Tórifo. tá o que é isso que vem aqui aqui nós temos uma ball head pra gente colocar numa das três sapatas que ele traz junto com o adaptador para celular para quem grava com o seu celular perfeito ok ele traz fonte cabo para você não ficar dependendo apenas das baterias traz também um cabo usb-c para você conectar nele e plugar direto no seu smartphone que pode ficar sendo carregado enquanto você está utilizando o seu Tólifo. Ou seja, a fonte está jogando energia para o Tólifo e o Tólifo distribui compartilha energia com o seu celular, seu smartphone. Mas eu quero mostrar algo muito legal para vocês. Vamos deixar essas coisas aqui. Galera, sem sombra de dúvidas para mim. Esse é o melhor ring light que a gente tem acesso hoje em dia aqui no Brasil graças ao Oveil, certo? Inclusive vem com o nome da OVIL aqui em cima. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro a largura dele causa um efeito de catch-eye, aquele círculo aceso em volta a da, da pessoa muito mais presente do que por exemplo o top de linha da Yongnu que é a concorrente direto ok aqui atrás você tem estas alças que é justamente para quando você estiver filmando alguém aqui se tem as três sapatas como eu te falei ó uma duas três sapatas você pode estar usando três smartphones um fazendo transmissão para o youtube, outro fazendo transmissão para o facebook outro fazendo transmissão para o instagram ao mesmo tempo aqui você tem a porta usb que eu te falei que você conecta o cabo, conecta o seu celular e ele vai estar tá carregando aqui você tem a variação da temperatura do kelvin né? Ó, aqui você tem a variação da temperatura do kelvin para deixar essa luz mais quente ou mais fria e aqui você tem a potência um manuseio extremamente simples bateria 1, bateria 2, fonte e liga mas o que eu mais amei nesse ring light é a possibilidade de você ter acessórios para você poder expandir meu amigo Abdala, lá da Worldview, sabendo a minha necessidade ele me deu esse kit aqui para que eu possa colocar a minha câmera nesse ring light como funciona aqui eu tenho duas borboletas certo as peças originais que vieram são essas aqui essas aqui são as peças originais que vieram nesse kit eu substituí por duas borboletas dessas que vem em ball head ok acho que me dá uma maior praticidade para poder instalar muito praticamente elas aqui no Tólifo dessa forma totalmente firme ok e agora aqui eu posso colocar a minha câmera mesmo a minha mirrorless a minha DSLR e ir fazendo os tours como eu já fiz com algumas celebridades que a galera por aí já viu então se eu colocou as baterias segura por aqui no tolifo e vai seguindo a pessoa com sua câmera aqui no meio fazendo a filmagem então, Vou mostrar como é que fica isso aí. Aqui também a câmera muito bem adaptada. ó, Muito bem presa. Autólifo. Graças a esse acessório. Que a Ordo disponibilizou pra gente. E eu consigo agora simplesmente... Fazer o trabalho que eu quiser utilizando essa luz. Aqui nós conectamos uma das baterias, e aqui conectamos a outra bateria. com as duas baterias conectadas, turn on, é muito forte né gente, muito forte, lembrando que aqui embaixo, deixa eu diminuir essa potência, nós temos o um knob com potência, e um knob com temperatura com Kelvin, então, eu tenho a mais quente ou mais fria. O que, que é legal disso? É o fato de eu ter essas alças aqui. E eu poder, agora, fazer as filmagens. Simplesmente fazendo os tours que eu costumo fazer. Com algumas pessoas. De uma maneira... A essa luz ser constante em relação à câmera a câmera não se afasta mais da fonte de luz conforme eu estou me mantendo no rosto da pessoa que está mostrando algo eu viro para o objeto eu volto a pessoa eu viro para objeto volto a pessoa essa fonte de luz está sempre presente comigo então assim a urdo viu para mim acertou demais Demais, mais, mais, mais Nesse Ring light É uma função que o Yongnu não traz Com esse kit que ela fez Está muito bem preso Essas duas borboletas aqui Não deixam nenhuma folga De balanço De nada do tipo Minha câmera está muito bem presa ó. Confio demais A ele E é isso Com uma câmera grande e pesada em cima Certo? E você possa fazer a melhor escolha possível do seu próximo ring light preferido. O meu já está aqui. Ok? Agora é só você ir lá na Worldview e você procurar os vendedores e dizer o cupom New House e levar o seu Tolifo com você. Beleza? É isso aí galera. Valeu!